Olá, tudo bem? Sou Og Augusto Pé, sacerdote bruxo da religião wicca, uma religião de matriz pagã europeia e presidente da União Wicca do Brasil. Venho hoje fazer um convite muito importante para todas e todos que agora me assistem. Temos em nossas mãos uma oportunidade de transformar fé em esperança, sangue em vida, materializando assim tudo aquilo que todos os religiosos professam independente do credo, que é o amor ao próximo. O Instituto Expo Religião está com uma campanha de doação de sangue e nós da União Wicca do Brasil apoiamos a ideia e vestimos a camisa. Você sabia que cada doação de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas? Doar sangue não é apenas um ato de compaixão, mas também de solidariedade, de bondade e, acima de tudo, de ser humano. Doar sangue é compartilhar vida, Doar sangue é doar esperança a quem não tem. Junte-se a nós e a todos os religiosos das mais diversas religiões, no dia 2 de setembro, às 10 horas, no Rio E doe esperança para quem precisa. Doe sangue. Esperamos vocês lá. Que assim seja e assim se faça. Obrigado.